Vamos ir no parque! Claro, querida! Vamos! Você não me pega! Cuidado, Naila!

Foi aí que tudo começou, mas eu não sabia o que estava acontecendo, só vi um apagão. <risos> eu achava que estava tudo bem, mas algo me esperava. Pai, por que eu estava no hospital? Você me chama de pai, mesmo depois do que causou?

Isso foi muito grave, garota. Você matou sua mãe. Você não merecia estar aqui depois do que fez. Eu realmente matei ela? Eu não sei, eu não me lembro. Só sei que meu pai não me amava mais.

Todos me atormentavam na escola. Eu era conhecida como a sem mãe. Não me importava muito no início. Mas depois comecei a me importar tanto que até demonstrava medo ao chegar na escola. Minha fraqueza. Rescondi <risos> meus sentimentos atrás de uma máscara.

Eu sinto a falta dela. Tchau, pai! <risos>

Eu sinto falta dela. Sua alegria faz falta. Eu sempre estarei em suas memórias. Mas não é a mesma coisa. Eu gostaria de você aqui.

Só de pensar que a culpa é da nossa filha Você sabe que a culpa não é dela Por que diz isso? Toda história tem que ser um má ou um vilão, certo? Você vai se arrepender de ter dito isso um dia

Vai se arrepender de ter dito isso um dia. Blá, blá, blá. Oi, Naila, como está sua mãe? Desculpa, esqueci que ela morreu. <risos> <risos> <risos>

<risos> tá triste sem mãe Me larga, garota Você está doida? É por isso que você tem culpa pela morte da sua mãe

Eu te dei autorização para falar da minha mãe, mas... passar bem. Essa garota me paga.

A porta da classe está aberta. Isso é estranho. A professora pode ter pensado na gente e deixou a porta aberta. Talvez a Naila tenha colocado uma armadilha na porta pra gente.

Caraca, Ashley. Pensei que você era mais esperta. Ah, ela acabou de se meter com a gente. Não daria tempo. Talvez ela seja uma Naila espião, uai. Uau. Será que ela quer acabar com a gente?

O que as mocinhas estão fazendo? Matando aula? Que bonito, hein? Vocês deveriam se comprometer com as coisas, igual a Naila! Não vai ocorrer novamente, professora.

As duas para a diretoria. Mas a Kyla disse que isso não vai ocorrer novamente. Acontece que já é a quinta vez que ela disse isso.

Ficar sabendo disso. Nem me fale, amiga. Que sorte a gente tem, hein? A diretora não é igual para os nossos pais. Mas nós perdemos uma aula. A diretora fala muito, hein?

Mamãe, eu sinto sua falta. É triste saber que tudo é culpa minha. Não sou mais feliz, mas já estou acostumada. Eu não lembro o que aconteceu, mas mesmo assim. Todos sempre os apontam para mim como a vilã.

Eu acho que fui eu mesmo, né? Essa máscara me ajuda muito. Ninguém sabe dos meus sentimentos. Aliás, o que eu sinto não é nada demais. Todos vão amar ver seu rosto. Eu sou demais.

Não vai dizer nada a respeito desse assunto? Garota, tirei uma foto. Por a máscara não vai ajudar muito. <risos> Meu celular...

Liga, liga, liga. Tudo culpa da Naila. Meus pais vão me matar. Você não quebrou não, né, celular? Por qual motivo você usa essa máscara? Nada demais.

Nayla, você quebrou meu celular. Ah, daqui a pouco ele volta a ligar. Você vai ter uma lição?

Achei que não se importasse comigo, já que eu... Fala logo, garota. Não vai falar? Ok, se vira. Não é nada demais. <risos> ok. Amanhã a dor passa. Qual o motivo de você usar sempre a mesma roupa? Parece que só tem ela.

Eu gosto dessa roupa. Tá bom. Se achando que você só tem uma roupa, problema seu. Realmente, o problema é todo meu. Tchau. Cheguei cedo. Vou esperar a professora chegar. Que risos são esses.

Vou lá ver <risos> qual o motivo da risada? Você, obviamente, mas eu acabei de chegar. A foto que eu tirei de você, todos estão comentando.

Mas como? Meu celular não está quebrado. Só estava desesperado. Rosto da Naila ao vivo.

Ok, eu pensei que meu pai nem ligaria, mas eu me arrependo, mas agora nada mais vai fazer de novo as duas voltarem, às vezes nós não damos valor às pessoas ao nosso redor.

Só percebemos o valor dela depois que não tem mais volta. O meu final não foi feliz. Mas tomara que você tenha tirado algo de bom dessa história.